E aí Guerreiros e guerreiras, Soldado aqui Novamente trazendo para vocês mais um vídeo E hoje é roletando na nova, na nova Caixa Soberana 5 meu partido Então vem que vem, vem neném Vem que eu tô boneco também Lembrando que nessa caixa tem, é, são novas né Da Família Soberana, a Karambit Soberana, a GG Soberana e a WM Soberana e se a gente conseguir por algum algum alguma causa aqui acontecer algo impossível no, no, no, na roleta de ganhar as três armas a gente ganha uma quarta arma de brinde que é a Anaconda Soberana meu parceiro então vamos lá vamos tentar Sonhar mais o sonho <risos> impossível. Vamos! Vamos tentar! Vamos tentar! O mercado negro não tá muito bem comigo. Não está muito bem com todo mundo ultimamente. Mas a gente vai tentar aí 150 caixas nessa bexiga, nesse infame desse mercado. Já foram 20. E vem que vem. Neném. Vem que eu quero a carambite que o boneco não tem. Não vou nem falar, eu quero a GG. Eu quero a GG. Eu quero a Getting Eu quero a Galitigu. Eu quero a GG, vai ser. Porque tem que falar assim. Tem que falar a arma que você não quer para ganhar a arma que você quer, entendeu? Compreende? Compreende, não quer? É então, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tô ficando com medo. É boneco de gelo. Olha! Quase sim, mãe mamãe. Quase, boneco. Lembrando para vocês que... Como eu sempre falo aqui no, no, no Roletando, que... Cada um sabe o que faz. Cada um faz o que acha que é melhor para si. Se você quer comprar, beleza, tranquilo. Se você não quer comprar, tá tranquilo também, meu parceiro. Não, não tem essa, não tem caô, né? Lembrando que ZP é rápido, fácil, cada hora, sem demora, sem complicação. O link, tiro vai estar tá aqui na descrição. É o nosso parceiro e colega e amigo Zé Loco. Zé Loco ZP, tá? Ele vende cash pra qualquer plataforma. Pra crossfire, pra CSGO, pra Azula, pra tudo. Então só você chegar aqui, ó, vai no Zé e fala, Zé, quero comprar aquele, aquele ZP top, aquele ZP rápido, aquele ZP confiável. E eu vim através do boneco, eu vim através do soldado. Então Vem de aquele ZP que o Zé vai te atender, atendimento nota mil, uma família é, seríssima, e eu tenho certeza que você vai receber seu ZP aí rápido e fácil, tá bom? Não esqueça, Zé louco ZP, pra você deixar de ser neném, Ai. pra você deixar de ser boneco, olha, é só falar no Zé que a gente ganha. Estou leitando no servidor do Agulhas sem canal, né? Vamos ver, vamos ver se agora ganha a GG. Ó, oh. não está ganhando bolufa nenhuma, mas não está ganhando é nada, nada. Nem a GG nem o jejum nada, never. Estou ficando com medo. Essas armas não vêm. Porque tá punk, tá punky. Olha, ela tá querendo, hein. E agora vem, vem, vem que tem. Vem neném, toma. Vem não, vem não, vem não, vem não. Vem não. E agora, ó. Vem tranquilo, vem tranquilo. Colocar tio, que eu sou maluco. Eu sou maluco. Pessoal, já foram quase 60 caixas. E até agora nada da bicha das caras. Deixa eu mal bigodinho. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. <risos> Olha. Tô ficando boneco. Essas caixas não veio. Tá bem complicado. Tá bem, meio difícil. Vamos! Rapaz, o que que tá acontecendo, rapaz? Mercado Negro, tá vindo com as caixas murcha? O que que mudou? O que, que aconteceu? Explica mais, dê mais detalhes. Alguém me explica aí porque que tá vindo... Tá ah, sem arma, a caixa tá oca, tá seca? O que que... Que, que... que que aconteceu com, a... com os prêmios das caixas? Não vem, não tem! Ei! Meu, tá punk! Não tá vindo nada! Tô ficando um neném, tô ficando um boneco. Ó, vou mudar um pouquinho. Vamos lá no Guerra na Céu. Vamos tentar fazer a coisa diferente, porque a paz já não posso mais. Tô ficando com medo. É o misterioso é segredo. É sempre deixa pro final, né? Vamos lá, mercado ou. Oh. Alô, ajude, arruda-me, arruda-me. Obrigado, negro. de os Só vem do lado. O danado só vem do lado. É agora. Bem que tem. Tá complicado, mercado negro, rapaz, desse jeito ninguém vai mais olhar. Eu... Oh. E aí Zé, o que mudou? O que aconteceu? Cadê as armas? Onde tá? Deixou no lobby? Deixou aonde? E... <risos> Na caixa não tá. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Eu não vi. É agora! Ah. Mas nem na rodada especial, meu ele tá chegando perto. Rapaz! Já tá, já, tá, já tá dando aquela tristeza! Já tá dando tristeza! Poderia ter comprado! O poderia ter comprado memória! Poderia ter comprado! Qualquer outra coisa eu poderia ter comprado a VIP, poderia, mas eu vou ganhar. Mano. Eu vou ganhar com essas 40 caixas. Eu vou ganhar duas armas. Confia, você confia? E vai ser a GG, vai ser a GG, meu parceiro. Agora ó, vai ser a GG, a GG, ó, vem que tem, vem neném, vem que eu tô boneco. Essa arma não vem. Olha, mano, vem do lado. Aqui, agora vem, agora vem. Vem, neném, neném. Vem, neném, neném, vem. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. ó. Aqui vem aqui. Acaba vem a cá. Acaba vem a cá, ó. Ó. ó. Olha. Tá viciada essa bexiga dessa roleta? Vamos! Pô! Oh, 130 caixas, meu patinheiro! Não vem nada! Oh. Nada, meu patinheiro! Tá maluco? Olha isso! Não vem nem a casca da. Do... Não vem nem a sombra da arma, mano. Não vem nem a sombra. Nem a sombra. Olha isso. Tô ficando com medo. Essas armas não veio. Meu amigo Gertrudinho. O que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? Esquecendo de pôr as armas na caixa? Tá maluco, bad boy. Precisa falar mais alguma coisa para você cento e cinquenta caixas porque ser é gamer e tentar uma arma diferente nesse jogo é uma guerra tá valeu